Você é batalha da aldeia, com certeza mano eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco, ó. o rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia uh, Hoje nessa ceia, com certeza mano minha vitória já Desculpa te falar que nesse momento, mano, é só rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza, mano, ele de perdiço E eu vou falar pra você que o freestyle e o rap é o que, que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round hoje no yeah, primeiro round yeah, vai pro quinto yeah. dos infernos yeah, yeah. Eu o freestyle o é pro dos infernos, no quinto dos infernos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 O que aconteceu? Ele teve um ADC? Tá de brincadeira, meu mano Você só tá apanhando até agora Você vai aprender agora Não a vitória de da hora Esse aqui é o apolo, meu mano Vai vendo como é que é a parada É o apolo do sol, Quando vitória de da hora olha o de rostinho aqui Pra mim você aqui é, é um federata Mas do nada você puxou o assunto bola deus do sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade, ah, é verdade, meu mano Pra mim aqui é cena é insano Por isso é ex, uma sinuca cê tá se assim encasapando E nesse momento o apolo não passa fã Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada Rima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada Eu só pensei o um agulho que derrave o seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone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 Muito mais de você Mas tá tudo bem que eu vou explicar Agora tem esperança É o cachorro caramelo Ganhar de você Mas fazer o um que você se de... E mostrar quem é quem lá no final das contas Se você não entende, fica tranquila que eu sei que tá pronta Se rende, porque você acha que vai responder Tudo que eu tenho no pente. Diferentemente disso, eu não tenho eu improviso Eu falo aquilo que eu quero Fica com o filho Aquele elemento eu domino, eu sou a roda da rua. Quer ser o um tubarão, mas nem cima você não navega, mano. você é feio, não flaga? essas ideias agora. não te pega e não flaga, porque se é fraude, não passa. não tá tranquilo e calmo, né? Em casa, jogo tem que ser com raça. Bota sua cara, que ela é feia. Nós sabe, mas nós arrebaixa. Vamos mandar mais as rimas. Eles querem curtir o clima, mas sabe fazer o um show. Nem os irmãos pra cima, eu te derrubo, nós de Desse jeito eu não tenho, mas mostra do meu desempenho. A vida não é desenho, ai meu bateiro, quem dando é. 10%, você é. só pra mais acerca de você me tomar, eu batei. Mano, na moral, não vai se fugir, vai me deixar no chão. Eu sentado do torre, mas ah. Acabou contigo, então vem bota o queijo com a bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi, é meu filho que é ele, te lala Mas fica tranquilo, meu mano, nós não vai para esse ideia. Que é dar tapa na cara das cidadas, da studenta, tapa na sua cara Vamos voar pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Mano claro de não cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu é. já vi, que todos os versos, você só forjou é. Cê tenta você tenho vida, tesoura, tira. Aí, mano, você tá tentando, mano, que eu chego, seu agora acelerando. Sabe que acertei, eu sou um trem. Então deita no chão, ver deixa você acerta o pó de slime também. Não tô tentando, mano, eu tô tentando, tô que você é uma fraude. Cada eu der um pó de ti, eu vou no primeiro, senão ele perde seu round. Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima, se eles vão pra cima, eu trouxo seu pescoço. Mas não é eu É mandar rima Se você tá ligado <risos> que eu acabo de futebol Agora já te falo aqui no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão nas seu escoço Pra você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica tranquilo pelo meu mano ei, você Sabe ei, que não tá apanhando. Vai você meu pescoço ei, eu Tô perdendo pra ele rodando ei, Você falou que sua mão eu te Lara, porque sou amiga, mentira, cê é fraco Se cê conseguisse isso, você faria isso, mas mano, eu só vejo. Você falou assim, chama o que tá eu longe, choco, meu mano. Você tá ligado sou o tanto Então foi falta, faltou fogo, faltou, Continuar e faltou argumento. É. Man, eu, tá ligado que você é o fraude. Vou chutar o pau, de tipo Maria, o balde é sua cara. Vai ficar amassado igual a é. mim. Tá? É. Se eu ficar amassado igual você, cê tá tirando meu na moral. Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem pra malizar. Mas vai voltar tranquilão Beat drama mas você não Para de meter o um loucão Você vai chutar balde, e você não vai errar nesse round Porque o bagulho é terceiro e você já caiu no chão Toda oh! coisa já caiu no chão, mano Você é triste Eu faço hit Ó oh! oh! hey! o magrão apoiando pro beat porque você tá suas Tá ligado a né, tema eu tô uma amassada pro Johnny Que é o um seu caminho Não com o beat Mano, coelho, ele eu tô trocando ideia. Aqui te pro magrão, vai tá, não. Mas aqui agora sou eu que e você sabe, meu mano, que eu show. Tem flow, acabo contigo no gol. Mano, você não vai que agora, meu mano, o seu terror já chegou. é magrão, sou cabuloso, sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo do bolso. Caralho, legal, cê é montrão. Ai, toda a rima que você vem.